Muito obrigado pela oportunidade, lira agradeço pela tua amizade Sei que estou distante, mas a cada instante fico mais presente Novo foi o dia, gostei do presente, espero te ver sempre e nunca fica ausente Errei demais nessa vida, mas sempre perto tive alguns negas Com o apoio da minha família, tornei a minha vida muito divertida Deixei para trás todas aquelas intrigas, que sempre causava para ter uma micha Eu carregava uma vida maluca, mas graças a Deus o meu cabo estragou. Fui amarrado no meio da linha, acontece o um milagre, o comboio parou Já fui preso até mesmo na rinha, mas graças a Deus, amparo, chegou Quando mandaram um rolo de linhas, o oh, Epson saltou Os meus amigos são os melhores do mundo, é graças a eles que não sou imundo. Me sinto todo por causa do de velho, tudo, sem medo de errar a Amizade ficha ah, e deixa qualquer um flecha Um complicado É graças flê, flê. a minha família eu preciso hoje muito papo não basta ficar calado Hora de mostrar o meu rap é pra vocês e pra tantos bros YRM meio do, do Skilling, sempre com um novo flow Como o Grupo Co Comecei nos anota agora, vê como é que um gajo melhorou Sempre dando show, convicto no meu trabalho Sempre com um novo som Sou aquilo que muitos procuram mas não acham Sou aquele que tentam sempre derrubar e sempre rocham. Sou miúdo que procura do amanhã Aquele que trabalha humildemente sem ter que apanhar Eu me inspiro em todo bom rapper e não naqueles que começaram agora e dizem que são chefes Tô sempre nas ruas e se tu procuras nunca me acharás Sou um abstrato, podes bem me ver, mas nunca tocarás Investigo tanto do rap que nem detetive No meu sucesso believe só dos me cativo Trabalho pra ter tudo aquilo que eu nunca tive E do rap I live. Quer dizer, I don't live, não canto muito bem Só canto que me convém Com o objetivo de um dia ser alguém Pra ver se dou um pouco daquilo que nunca dei a é ninguém, ainda penso em ter Tudo aquilo que na fé me ninguém tem Sei, sei, posso até não ser um Sem, sei, mas sei que serei Quase tudo aquilo que sonhei, alguém me perguntou, YR, por que cantas então? Eu não canto em vão, canto porque a música me esconde de muita confusão. Às vezes acho que eu sou maluco, porque escapei a enterrar no estúdio. Já não me canso, mesmo do canto, mesmo roubo canto. Ah. Olá. Agora eu vou dar um cheirinho da minha nova música aqui. Será estreada amanhã. E eu gostaria de convidar a uh, mamãe grande aqui para fazer um coro básico. Calma, gente, calma. <risos> Também sou estreante. E como venho distante, estou contente. Yeah. Do quando, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito pela tua amizade, sei que estou distante. Mas a cada instante fico mais presente Novo foi o dia, gostei do presente Espero te ver sempre e nunca fica ausente Sei que errei demais nessa vida Mas sempre perdo, tive alguns niggas Com o apoio da minha família Tornei a minha vida muito divertida Deixei para lá todas aquelas intrigas Que sempre causava para ter uma micha Eu carregava uma vida maluca Mas graças a Deus o meu cabo estragou Fui amarrado no meio das linhas Acontece um milagre, comboio parou Já fui preso até mesmo na rinha Mas graças a Deus o amparo chegou Já me mandaram um rolo de linhas Graças aos meus que Y. Auto. Os meus amigos são os melhores do mundo É graças a eles que não são imundo, Me sinto sortudo porque ao lado deles Nem que eu tenho tudo Sem medo de errar Amizade fixe deixa qualquer um feliz Isso é pra acreditar É graças a minha família e amigos Hoje reconheço tudo o que fiz Amizade é tudo Amizade é tudo Amizade é tudo Thank you. Amizade de tudo, oh yeah. Amizade de oh no, no. Amizade de oh no, oh oh. Amizade de todo, oh no. Acima de tudo. Hey. Antes era to, agora sou muito Siri. Gostou do garu mais vivo na Siri Vou meter mais velho a dançar do Siri, minha melhor amiga chamo ela de piori. Não troco os amigos nem que for com Ferrari Jogo para o lixo que tentar me Ferrari Obrigado àqueles que disseram, não pare Quero ser aplaudido com pare. Tanto Tantos amigos que tenho, mas só tão comigo os melhores Me acompanham Tipo minha sombra Até nos momentos piores Já me livraram de horrores meu primo disse, disse, deixa de chatice Se queres levar isso a sério, não seja um superman aéreo Seja em todo sentido a sério Não liga para essa gente que só querem cortar teus freios Muito obrigado oh, Amizade é tudo oh, Amizade é tudo oh, Yeah! Oh yeah, amizade as tudo